Fala galera, Anderson Costa. Bom, como prometido, essa aula aqui agora é para a gente instalar aí o VPS sim o nosso servidor. O VPS sim é uma ferramenta aí que possibilita o gerenciamento de sites é, em um servidor pelo terminal, tá? Ele não tem um gerenciamento via web, é pelo terminal, tela preta, tela preta, prompt de comando mesmo. Então aqui, ó, ele já me dá um comando básico, é o único comando que a gente precisa para instalar esse servidor e depois eu vou dar uma visão geral para você de como é que ele funciona, tá? e a gente já vai instalar o primeiro site nele para ver como é que como é que ele funciona como é que ele se comporta para você ver como é que é tão fácil de trabalhar com ele então a primeira coisa é abrir aqui o terminal né vou abrir aqui o que terminal para quem trabalha já com para quem trabalha com Mac ou com Linux o terminal já vem aí instalado no, no sistema para quem trabalha com Windows né a grande maioria a gente vai eu vou mostrar para você como é que você tem esse terminal dentro do Windows daqui a pouco então beleza Aqui ó, informações de login para logar é o seguinte, você vai copiar o IP, que a DigitalOcean te mandou. E você coloca SSH, root, que é o usuário, que a DigitalOcean te mandou, está aqui o usuário. E o IP. Ele vai te pedir se você quer aí aceitar essa chave. Então você vai dizer que sim. E aí ele pede para você colocar a senha que a DigitalOcean te mandou. Então eu vou colocar aqui a senha, não aparece a senha aqui, né? O que eu estou digitando não vai aparecer. Eu vou dar o Enter. Loguei com sucesso, mas o que ele pede aqui na DigitalOcean? Sempre que você loga pela primeira vez, ele vai te pedir o, o, a senha atual, né? Pra você colocar de novo a senha atual. Então eu vou colar aqui de novo a senha atual. E agora ele já pede uma nova senha. Então ele já tá pedindo aqui uma nova senha para você inserir. Então você pode inserir uma senha aí mais fácil, né? Não precisa ser essa senha que a DigitalOcean manda, é cheia de número, letra, mas também não pode ser uma senha tão fácil que alguma pessoa possa descobrir. Então eu vou repetir aqui a senha que eu acabei de botar. Ele pede uma confirmação. E eu vou limpar aqui a tela só para a gente poder né, deixar tudo certinho. Então aqui, estou logado dentro do sistema, curso 7Play. Já estou dentro do servidor do DigitalOcean. E eu vou copiar essa linhazinha aqui, ó. Do VPS 5. Vou colar aqui dentro, vou dar Enter. E ele vai começar a instalação aqui agora do sistema sozinho. Ele vai só pedir, ele vai só perguntar algumas coisas, né, para a gente ir confirmando é, os dados. E assim que ele for perguntando, eu vou te pontuando para que cada coisa serve. Bom, primeira coisa que ele pergunta é se você quer instalar o VPS sim agora, né? Então, opção número um, sim, eu quero. Vou instalar o VPS sim agora. Primeira, a segunda pergunta que ele te faz aí é qual vai ser a porta do PHP MyAdmin? PHP MyAdmin é um gerenciador de banco de dados, tá? Então, eu vou botar aqui 999 de exemplo. Está é, pedindo um e-mail, né? Curso, Tá pedindo aqui um password a gente poder proteger lá a porta do phpMyDmin, vou botar aqui o 7 play, E do MySQL também vou colocar a mesma coisa, tá aqui também a senha do root do MySQL, que é o banco de dados. É, versão do, do, do, do MariaDB, que é o banco de dados que ele usa, eu vou colocar a opção 1 que é a mais recente, então, se você olhar aqui, ó, tem a do 10.0 até o 10.3, o 10.3 é o mais recente, então sempre eu pelo mais recente. falei para você optar sempre pelo mais, pelo mais recente, mas a próxima pergunta que ele vai fazer agora é sobre que versão do Nginx você quer usar? O Nginx é o servidor, né? É o servidor é, que roda os arquivos. Então aqui, ó. Que versão do Nginx você vai usar? Myline version ou a stable version? Gente, é a opção 2, tá? Sempre opte pela opção estável. Nunca use a opção número 1. Um. Então, número 2. E agora ele vai fazer a instalação do servidor. A partir desse momento, ele vai te confirmar é, tudo que você preencheu, tá? Ele vai te dar o e-mail, as portas, as senhas que você preencheu. E se você tiver digitado alguma coisa errada e quiser alterar, você bota a opção número 2, tá? Você diz que não aceita, que ele vai voltar a instalação para o início. Se tiver tudo certinho, se você tiver de acordo com tudo que você preencheu, você aperta a opção 1 um e aceitar. E a partir desse momento a instalação demora um pouquinho, tá? Agora ele vai começar a fazer toda a instalação e no final dessa instalação ele vai... Deslogar do servidor porque ele precisa reiniciar o servidor para que ele já, já, já, para quando você logar a próxima vez ele funcione normalmente. Então a gente só seguir o passo a passo do que eu passei aqui até agora. Eu vou dar uma acelerada nessa parte aqui porque demora aí mais ou menos uns 5 a 10 minutos, depende da, da, da sua internet também. Então eu vou dar aquela aceleradinha aqui no vídeo para a gente voltar já a ver o VPS 5 funcionando. Bom, como eu tinha dito anteriormente, né, ele, ele terminou a instalação aqui. E aí ele tem, ele te dá ele dá uns dados aqui que é legal você guardar, salvar aí num txt e guardar. ele guardar. Mas ele também salva dentro do próprio servidor aqui, ó. Barra home vpscmanage.info Você também tem como acessar essa mesma configuração que ele resumiu aqui dentro do servidor. Bom, eu estou deslogado, então eu vou dar aqui um clear e vou acessar o servidor de novo. Lembrando que a senha agora não é mais a senha da DigitalOcean, tá? É a senha que você definiu na primeira vez que você entrou. Então, acessei aqui o meu servidor. Como é que eu faço agora para começar a utilizar o VPS SIM, né? Eu disse que era muito fácil. Vou mostrar para vocês agora como isso é verdade. Então, VPS, você dá o comando, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar o comando mais uma vez. O clear eu uso para limpar a tela, tá? Então aqui, ó. Você vai digitar VPS sim depois que você logar e pronto. Então aqui, ó. Adicionar o website, remover o website, backup, gerenciamento de banco de dados, PHP Admin. ele tem aqui a opção de FTP também, ele tem a opção aqui de, do Google Page Speed, para você acelerar as páginas, ele tem aqui um monte de configuração aqui de ferramentas para o WordPress, é, ele tem aqui para você instalar o um certificado SSL grátis, ele tem essa instalação aqui do Lexencrypt Encrypt também, é um passo a passo bem legal que a gente vai fazer também e ele tem aqui um monte de configuração aqui para poder você atualizar o sistema limpar todos os caches atualizar o próprio VPS sim então essas são as opções do VPS sim o que que, tu, que que a gente fez aqui até agora a gente entrou na DigitalOcean lá né? entrou via via terminal no nosso servidor e instalou o VPS sim na próxima aula eu a gente vai fazer a instalação do nosso site com o WordPress tá então a gente já vai começar aí a fazer a nossa parte de, de, de front-end, a nossa parte da web, né? a gente começar a ver o nosso site abrindo lá no navegador, curso7play.info, vai ser bem legal a gente fazer isso. Então na próxima aula aqui a gente já vai começar direto nessa tela, é, dentro do servidor, para já te mostrar como é que instala aí o seu site. Lembrando que ele já está apontado para dentro do servidor, assim que eu colocar ali é, a configuração do WordPress aqui, ele já vai ter sido apontado e já vai estar tá funcionando tudo certinho. Beleza, galera? Então, até a próxima aula.